Olá, irmãos e irmãs, hoje faremos a leituras Das orações dos Salmos 12 e 13 Para que o Senhor te protejas e te guardem de todos os maus Que ouvindo essas orações, seu lar e sua família sejam abençoadas por nosso Senhor, amém E o que representa a oração dos Salmos 12? Vejam o Salmo 12 é um Salmo de Lamentação que se concentra no poder maligno das palavras dos pecadores. O salmista mostra o quanto os ímpios podem causar o mal com sua boca perversa, mas garante que o poder das palavras puras de Deus, pode salvar. E assim faremos a leituras dos Salmos 12. Salmos 12 1. Salva-nos, Senhor. Por que faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens? 2. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. 3. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. 4. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, são nossos os lábios. Quem é Senhor sobre nós? 5 Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados me levantarei agora, diz o Senhor, porei a salvo aquele para quem eles assopram. 6 As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada sete vezes. 7 Tu os guardarás. Senhor, ou desta geração os livrarás para sempre. 8. Os ímpios andam por toda parte, quando os mais dos filhos dos homens são exaltados. E assim, fechamos a leituras dos Salmos 12. E agora, daremos seguimento a leituras dos Salmos 13. Salmo 13. O lamento de quem precisa, do auxílio de Deus. E... O que representa o Salmos 13? Vejam! O Salmo 13 é um salmo de lamentação atribuído a Davi. Nestas palavras sagradas, o salmista faz um pedido emocionado e até desesperado por ajuda divina. É um salmo curto, e até considerado por alguns como abrupto, pelas suas palavras vigorosas. E assim seguimos a leituras dos Salmos 13. Salmos 13: 1. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? 2. Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? 3. Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte. 4. Para que o meu inimigo não diga, o prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. 5. Mas eu confio na tua benignidade, ou na tua salvação se alegrará o meu coração. 6. Cantarei ao Senhor. Por quanto me tem feito muito bem. Amém. E assim fechamos a leituras dos Salmos 13. E que ouvindo essas orações, nosso Senhor entre em suas casas, em suas vidas, e assim afaste todo o mal. e que a prosperidade seja farta em suas vidas, digam que assim seja, amém. Pessoal, não se esqueçam, inscreva-se no canal. Deixa seus likes, e ativa o sininho das notificações, é muito importante para o crescimento do canal, e assim vocês serão informados sobre novas postagens. Que Deus abençoe a todos, fiquem com ele, e até os próximos vídeos.